Enquanto enfrentava a Laracna, Sam, diante do que achava ser a morte certa, espontaneamente começa a declamar um apelo em élfico e isso muda o desfecho da batalha. O que será que ele disse nessa língua que até então ele não sabia falar?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 Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje analisaremos mais uma cena de O Senhor dos Anéis, que aparece de forma bem diferente nos filmes de Peter Jackson. O embate entre Samwise Gandhi e a horripilante aranha Laracna após ela ter ferido Frodo gravemente. Recomendo assistir esse vídeo indicado aqui para conhecerem mais sobre esse monstro, descendente de Ungoliant. Sobre como Frodo, momentos antes, tenta afastar a aranha, invocando a luz de Arendio capturada no frasco que recebera de Galadriel, vale a pena assistir o TT Languages número 14, mostrado aqui ao meu lado, com o um link na descrição do vídeo. Ali, analisamos em detalhe o que ele disse em Quenya e como isso nos permite entender um pouco mais o processo criativo de Tolkien. A semelhança de Frodo, no momento de mais profundo pavor, o presente da Senhora de Lost Lorien veio à mente de Sam, e com ele, flui de seus lábios de maneira espontânea um urgente apelo em élfico cinzento. idioma que Sam não dominava. Como em outros trechos importantes, Tolkien não nos ofereceu qualquer tradução. Mas você que acompanha o Tolkien Talk sabe que pode contar conosco para não só traduzir o que foi falado, mas para analisar o trecho palavra a palavra. Vamos lá então? Leamos juntos essa passagem emocionante que está no volume das Duas Torres Capítulo As Escolhas do Mestre Samwise Livro 4, na página 1038 da edição de luxo de capa preta da HarperCollins Brasil A tradução, claro, é sempre do nosso mestre do saber, Ronald Kinsey Tolkien fala sobre esse trecho também em suas cartas Mas especificamente na carta número 211 a Ronald Bear, em 1958 Enquanto o próprio Sam estava de cócoras, olhando para ela, vendo a morte em seus olhos Veio-lhe um pensamento, como se tivesse falado alguma voz remota. E ele remexeu no peito com a mão esquerda e encontrou o que buscava. Frio e duro e sólido, ele lhe pareceu ao tato em um fantasmagórico mundo de horror. O frasco de Galadriel. Galadriel, disse-lhe baixinho. E então ouviu vozes distantes, porém nítidas. As exclamações dos elfos que caminhavam sob as estrelas, nas queridas sombras do condado, e a música dos Elfos que lhes vinha através do sono, no Salão do Fogo, na casa de Aurond. Gilthoniel a Elbereth. Então sua língua se soltou e sua voz exclamou em uma língua que não conhecia. A Elbereth Gilthoniel omen el palandiriel, si di nurthos, a tyronin fanuilos. E com essas palavras, pôs-se de pé e era outra vez Samuaz, o hobbit. Fil de Hamfast. Agora venha, imundice! Exclamou. Feriu meu patrão, sua besta, e vai pagar por isso. Nós vamos em frente, mas primeiro vamos acertar contas com você. Venha aqui e prove-a outra vez. Esse trecho em Sindarin lembra bastante aquele hino a Elbereth, ou Varda, a Senhora das Estrelas, parceira do Valamann, que ouvimos ecoar no Salão do Fogo em Valfenda. Mas, enquanto aquele era um hino à Varda, carregado de saudades pelas terras imortais, o que Sam profere aqui como o que, por inspiração superior, é um apelo carregado de urgência, como veremos na tradução. A Elbereth Gilthoniel Omedel Palandiriel, Lenallon Si de Núruthos, A Tyroninfa nuilos A Elbreth Gilthoniel A é uma interjeição, ó oh. Elbreth é o nome em Sindarin da Vale Varda, composto de El, estrela, e Bereth, rainha. Em Quenya esse título seria Elentari. Gilthoniel é mais um título de Varda. Gil é outra palavra em Sindarin para estrela, e Thoniel vem da raiz verbal than, que encerra em si o sentido de acender, inflamar, um fogo ou uma luz. A essa raiz se acrescentou o sufixo el, que aqui indica um particípio ativo passado. Gilthoniel seria aquela que acendeu as estrelas. A versão Quenya desse espírito é Tintalle. Uma tradução seria O Elbereth inflamadora das estrelas. O Menel Palandiriel. O é a preposição que indica a origem de algo, de em português ou from em inglês. Menel é céu, firmamento. Palandiriel tem a ver com o termo Palantir. Palan, longe, de longe. Diril vem da raiz tir, ver, observar, que temos em Minas Tirith, Torre da Guarda. O t do verbo sofre mutação branda e vira d. Ela aqui seria um sufixo formador do participio ativo presente, mais comumente ol, mas isso arruinaria a rima. Em português dizemos então que dos céus vislumbra o longe. Lenallon si de nurthos. LE é o pronome objeto de segunda pessoa, na forma polida. TE, a TI. NALON é um verbo no presente. NALA significa clamar, apelar, implorar. Esse sufixo N no final indica a primeira pessoa do singular. Eu clamo, eu imploro. SI é o advérbio aqui, neste lugar. TI é a preposição SOB, debaixo de. NURUTHOS é a mutação branda de GURUTHOS que Tolkien explica significar o pavor da morte, a sombra da morte, de GURU ou GURTH, morte. lenalon de GURUTHOS, em português ficaria A TI CLAMO AQUI NA SOMBRA DA MORTE. Por fim, A tiro no NOÍLOS, A, aqui de novo, é aquela interjeição, ó oh, TIRO é o imperativo do verbo TIR, olhar, guardar, com o sufixo O que indica esse modo verbal. Nin é o pronome objeto de primeira pessoa, me, mim. Fanuilos é um outro título de Varda Elbereth. Muitos traduzem como sempre branca, mas sua etimologia é um tanto mais profunda. O primeiro elemento é Fan, em Quenya Fana, nome dado à forma corpórea, radiante e gloriosa utilizada pelos Valar. Uilos também é o um nome Sindarin para Oilosse, a montanha das terras imortais em que Varda e Manwë residem. Ui significa sempre, eterno, e los é neve, ou branco como a neve. Fanuilos assim, faz referência à Radiante Senhora dos Valar, a inflamadora das estrelas, que de seu trono sobre o Monte Oyelose, observa ao lado de seu marido os filhos de Eero. A Tyronin Fanuilos seria assim, ó, oh, olha por mim sempre branca. E assim, em um momento de indizível pavor, Inspirado por Galadriel numa língua que pouco conhecia, Sam implora pela intercessão de Varda e o Cristal de Estrela, em resposta a isso, passa a emitir aquela porção da luz da Silmaril de Earendil que carrega em si, ferindo profundamente Laracna, que foge apavorada para sua toca e dali não sairá mais por um longo tempo. E com isso ficamos por aqui.